Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Você já ouviu falar sobre impessoalidade? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Vamos lá? No entanto, é preciso cuidado. O abuso de analgésicos e o aumento progressivo das doses necessárias para o alívio das crises podem resultar em um efeito rebote, cujo resultado é o agravamento dos sintomas. Vamos começar observando o início do trecho. A expressão é preciso cuidado sugere que este conhecimento é universal e inquestionável. O cuidado que está sendo solicitado é para todos indiscriminadamente. Assim, é urgente que os países tomem providências no sentido de atingir um modelo econômico verde e sustentável. Observe, neste outro exemplo, novamente temos a mesma dúvida, quem considera urgente? Observe que o verbo encontra-se na terceira pessoa do singular e não temos referência de quem realmente se trata. Dessa forma, a afirmação fica neutra, ou seja, que não foi feita por ninguém especificamente, gerando um efeito de impessoalidade. Estas expressões também são comuns em leis, como, por exemplo, artigo 3 A É obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual, conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem como em. Esta lei regulariza a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos e privados como medida preventiva à COVID-19. Observe que o artigo começa com é obrigatório, mas não deixa claro quem está obrigando. Aqui também é ocultado o agente da ação para estabelecer objetividade e imparcialidade. Esta forma utilizada é o que chamamos de impessoalidade. O objetivo dela é ocultar o sujeito da ação. Uma das formas de dar este efeito impessoal é usando o verbo ser na terceira pessoa do singular, em expressões como é preciso, é urgente, é necessário, é obrigatório, etc. A impessoalidade nos ajuda a ocultar as opiniões dos autores e deixar o texto mais objetivo. É um recurso muito utilizado em textos jornalísticos, leis, textos de divulgação científica e também textos dissertativos, em que a objetividade e imparcialidade devem ser mantidas. Agora, você ficará atento em como e quando usar expressões de impessoalidade na linguagem. Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!